você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do sempai.gg. Lança brabi brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Tô precisando de uma mensagem de esperança. Só uma, ô, ô Guto? Só uma mensagem de esperança, mano? Jesus te ama, meu príncipe. Amém? Toma essa, então. E aí, galera, esse aqui vai dar bom ou vai dar ruim, hein? Ai, mano, tava doidinho pra flashar no cara, mano. Mas ele ligou esse negócio aí, aí eu não sabia se dava pra... Esse... Eu não sabia se dava pra dar flash first e ia funcionar. Uou! Oh! Oh, garoto, boa, Pog. Só sai vivo agora. É, isso aí não tem como, né? Pelo menos ele pegou o First Blood e o outro cara não ganhou nem assistência, né? Tem um lado positivo. Que isso, mano? Eu tô tomando invade de um ranger totalmente aleatório, velho. né isso aqui não existe, não. Eu tenho um Renekton no meu time e esse cara tá me invadindo. Isso não existe, velho. Pera aí! Nossa, o cara saiu com o Fur, mano. Nossa, Renekton. Aí não, mano. Isso foi muito feio, velho. Pega, pega, né? Opa, Parei que essa janela aqui... Essa aqui nós vamos ter que ir nela. Ó, oh, tô aqui, tô aqui. Pera, papai. Pera, papai. Não, na moral, velho, esse, esse Renekton é pai. Ó, mano. Esse cara aí não tá original, não, hein? Tento fazer isso aqui ou não tento, galera? Rouba meu laronguejo. não, papai, por favor, tô chegando Nossa, que vai dar uma merda Se eu tivesse nível 6, daria bom Nossa, o portal do bardo, que hype O portal do bardo, mano <risos> Ai, tadinho, mano. <risos> tadinho do bardo, mano. Era abriu o maior portalzinho Michuruca. Pera, eu paro de graça com a série aqui, que nós tem que ir top ali. O jogo não tá ganho, não. estamos 100% participação aí. Tem que manter esse 100% aí, senão fodeu. Vou esquipar um campo pra fazer isso. Eu não costumo fazer isso, ó. Eu prefiro farmar e depois gankar. Pera aí, Renekton, tá as umas graças aí, papai. Fui! Pega! Vai esturar, não, Zé? Esse jogo tá uma bagunça, né, mano? Eu não tô entendendo nada. O meu bar do suporte tá na lane e a minha tristana ADC tá dando roaming. Olha que loucura, velho. Caralho, não tô entendendo nada. Bardo, você vai pegar nível 6 em quantos minions será, hein? Aí, bardão, você pediu pra tomar, papai. Fui, galera! Só se vive uma vez! E aí, galera, pra quem usar esse arauto agora, né, mano? Pra quem usar esse arauto, velho? Eu tô pensando em usar pro Renekton, mas ao mesmo tempo alguma coisa tá falando assim pra mim. Marquinhos, corre, corre. Não usa no Renekton, não foge, foge, sai correndo. Mas eu tô achando que vai ser pra ele mesmo. E é bem óbvio que eu tô aqui, Jack. Se você tomar esse R... Se o Jax apertar R na hora certa, ele não morre, galera. Ele tem que apertar R. Não conseguiu, né? Nice. Se ele aperta Insta R, dava merda. Tá, Renekton, você foi a minha solução aí, mano. Só pega, né? Ai, esse Renatão. É isso, mano. O Bruno Pro, ele é brabo, rapaziada. Por que que ele é brabo? Eu dei vantagem pra ele, destruí a torre do top. E o que que ele tá fazendo? O mínimo. Ele deu TP no bot, tá distribuindo vantagem após o Django dele dar vantagem pra ele. Usamos Maralto pro cara certo. O Bruno Pro, ele é brabo. Ih, vai dar ruim ali. Mas ele é brabo. Calma, Bardo. Fui, Bardão! Nossa, esse Fear é muito zica, né, mano? Papoeira, ah, esse Fird é um dos mais ricas do Fiddle, véi. A ideia não era matar esse cara não, mano A ideia era matar a tesoura A campeã da tesoura aí, ó Eu achei que ela ia estar tá dando bem naquele cantinho E deu bom, mano, então eu só agradeço, né? Vamos reclamar, não Tô chegando, tô chegando Eu sinto que ela mata nós dois, mas eu tô chegando É normal eu sentir isso, galera? Não, eu não vou nisso Eu tô sentindo que esse cara mata nós dois, velho Essa é braba Ó, pegou lá em cima Vou dar visão And I sing, flow, found the flow, get up on the flow. Nossa, tadinho do cara, velho. I've been building my mind. Vou embora fazer esse dragão aqui. Vem cá, Renato. É só nós ficar juntos, mano. Um segurando o pinto do outro, né? Vai dar merda isso aqui, né, mano? Obviamente, tá com um cheirinho de merda, mano. Consigo sim. Ah, não. O Renger apareceu o bot. É nosso. Beleza, deixa que eu pego. Valeu. Não fui visto, hein, velho. Mano, que é isso aí? Deixa o cara matar meu arauto, não, papai. Quando ele preparar a cabeçada, eu vou voltar, se liga. E a Sona deve estar imaginando que eu tô aqui. Foi. Que bardo bom. Caramba, o stunzinho do bardo foi pog, tá? Não, Tristana, você não tá batendo no Ranger, mano. Por que que ela não bateu na Gwen, mano? Que morre muito mais rápido que o Ranger. Por que que ela não bateu na Gwen? Agora, dentre esses 20 segundos, é a luta mais importante do League of Legends. Eu tenho que ter um posicionamento perfeito. Putar a cabeça dos caras certo. Dar 100-0 neles. Mandar aquela mamada e dar umas zonas. É isso, tá ligado? É agora. Esse é o momento perfeito. O fato é que a ult do Rengar me revela, né? Se eu fosse a gente só bursta, bursta, bursta, bursta, bursta. Eu vou fazer um jeito diferente. O Rengar vai me revelar de qualquer jeito. Aí eu vou estar tá mamando e aperto o R neles. Ou eles só Guivam. Eles Guivam isso Esse aqui é bem inteligente na parte deles, né? Só que pelo visto... É, give on. Uou, wow, nice Uchi boy Eu pego aqui, ó É, tá fazendo gracinha aí, ficando paradinho Só porque seu campeão te deixa vulnerável Se o Ringer tiver flash, fodeu, galera Nossa O Ringer voltou o R dele na hora, eu jurei que ele ia pular e roubar o bagulho Exaust é foda, né, mano Exaust quebra as pernas do meu bonequinho Só sai, papai Dá pra virar eu tenho um zonhas, só vocês tem que matar não! Caralho, mano Mano, nós pega esse cara, velho. Só não sei se vai ter dano, né Nossa, ele cura bastante, né, mano Morri, morri, vou nem flashar Mas matamos a Gwen, mano Só que nós perde nibe com isso, né Mas agora já era, só se vive uma vez Ah, ele conseguiu ligar o stun, então ele vai parar a minha mamada Eu não mato ele assim Ai, matou. E agora? Não, não, não, não, não, não, não, não. Esse aqui é o sem ult é foda. Vamos, galera. 100 0 nesse cara. 100 0 nesse bob. Caramba, ele quase me matou ainda. Boa. Nossa, olha a vida que a Vane perdeu lá atrás, velho. É. Morri. morri. Morri, morri, morri, morri, morri, Ele vai matar todo mundo, o boneco novo. sair nesse mano. O boneco novo vai matar todo mundo, galera. Queria portal aqui para mim, bardo. Ai, ah, eu sabia que se eu morresse em Insta não ia dar. Se matar, eu tô feliz. Olha o boneco da Riot aí, galera. Por mim, nós vamos em mid antes que esse baron nasça. Ó, se der pick off ele ainda, melhor ainda. Boa, garoto. Boa, boa, boa, boa. Trolou? Olha esse boneco, mano. Ele ainda ia matar alguém, velho. Estudou? Boa, garoto. É isso, filho. Bora, bora, esse aí mesmo. <coughs> Todo bob. Bob esponjou, hein, meu campeão. Acabou o jo, jogo, galera. Um, dois, três. E agora? Peguei, revelei. Flash Fur, flash Fur na cara dele. Facão Isônias. Facão Isônias. Ele não morreu ainda. Ele não morreu ainda. Matei na mamada. Mamada crucial. Nice, rapaziada! Ganhamos, pega, pega esse boneco roubado e não vai ganhar de nós, não. Negativo, só porque o cara tá com o boneco roubado? Não, não, não, não, não, não. Chama, galera. Lançamos a brabinha, hein, mano. Well played, well played. Mais demérito dos caras a gente ter ganhado isso aqui, tá? Os caras do time sendo pego aí. Dão uma toda toda troncha. Deu bom. Tudo nosso. Maravilha.